Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Eu estou aqui na Livraria Cultura, porque hoje foi o lançamento mundial da queda de Númenor. Esse livro maravilhoso, livro inédito do Tolkien. E vamos ter um evento muito legal mesmo aqui com a HarperCollins Brasil e a Toca São Paulo. Teremos aqui alguns Tolkienistas, alguns participantes aqui. A gente vai falar um pouco sobre a queda de Númenor. Aqui de convidados a Fê, que é mestra, é literatura Iana e agora é doutoranda também. O Edu, que faz parte da equipe de tradução da Harpa, que participou do livro né, também. E, e ele fez a revisão também desse livro. Ele disse que ele fez a revisão menos da frente. É. A barra, a barra, a barra. A barra. E o Rafa, o bolseiro, a sua influência famosa. Então aí, Edu, a primeira coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho é, com o pessoal é o que a gente vai encontrar, né? o que, que ele tem de conteúdo, enfim, é, são textos vindos do são anéis, são textos de são coisas que a gente já tem publicado no Brasil em outros livros. O pessoal vai encontrar coisas inéditas, enfim, tipo é um panorama um pouquinho mais geral assim, do que do que encontrar a hora que a gente começar a ler a ler esse livro. Realmente são é um compilado de textos que já foram publicados, a maioria deles é para os leitores em português. Tem coisas inéditas do da série History *Stranger Things*, é, particularmente dos volumes 5. Com uma coisa mais é, é algum pontual, realmente é um, é um compilado de textos sobre número que eles estão dispersos, né? manilam sobre os, os anéis, é, na mesa da Terra-média, e agora eles, o City, ele fez uma edição stand-alone, que né? facilita muito quem quer sobre mais sobre número e exercícios. Porque é, realmente são textos que já foram publicados, mas é, o leitor brasileiro tem alguma coisa inédita nessas traduções do A Estrada Perdida e dos povos da Terra Média. Basicamente, esses dois livros vão ser a história da Terra. Música <risos> <risos> 23 16. Ah? Oh. Porque 23 24. <risos> Uu, <Uberlândia>. Aí. <risos> então vamos conferir aqui galera olha que legal mesmo padrão da editora aqui, ó. fitilho vermelho aqui tem o alto relevo no nome do tolkien e no título hot stamp dourado mantendo aqui também na lombada né olha que coisa maravilhosa eu vou abrir não façam isso tá mas a gente abrir aqui olha que legal que fica essa ilustração do alan lee maravilhoso mesmo esse livro ficou maravilhoso olha só a guarda tá linda demais temos as heráldicas aqui todo um capricho vamos dar uma folheada aqui para vocês verem a gente para em algumas alguns esquetes aqui ó ilustrações a lápis do, do Alan Lee e temos e temos também né as ilustrações ó temos aqui o um mapa de número e as ilustrações coloridas né eu consigo parar em uma aqui para vocês verem Olha que coisa maravilhosa muito bonito, mesmo padrão, né? De ilustração do Alan Lee. Olha que linda essa daqui! Ó, esse busto Silmarien. Olha, ficou maravilhoso mesmo. Vamos ver mais um pouco aqui. O livro ficou bem, bem farrudo, até hein galera. O número legal de páginas aqui. Não vou mostrar muita coisa para não dar muito spoiler, mas temos mais de 340 páginas aqui o livro. Ó. E termina aqui, obviamente, com o mapa da Terra-média no fim da Terceira Era, né? Acho que o inicial aqui a gente tem só no meio. Ah, tem aqui também. Além do meio, o mapa de Númenor, temos no final Númenor aqui, ó. Olha só que legal. Ficou muito bom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 metade de vocês a metade do que merecem?